a graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos convidar a família Batista Independente para nós iniciarmos no dia 11 de maio a nossa campanha nacional de jejum e oração, é um momento extremamente importante da igreja do Senhor clamar, orar e jejuar, clamando ao Senhor as suas misericórdias sobre a nossa nação. E sobre o mundo também. O momento requer uma busca da igreja do Senhor em humilhação, em contrição, em jejum e oração. E nós convocamos o povo do Senhor para nos unirmos e clamarmos ao Senhor, para que Ele nos assista com as Suas misericórdias, cure o nosso povo, abençoe a nossa nação. É muito importante o papel da igreja Neste momento, dia 11 de maio, você pode adquirir o excelente material que temos na nossa editora, o devocional dos 40 dias de jejum e oração, e você pode levar toda a igreja do Senhor a juntos orarmos e clamarmos. Contamos com você e Deus na sua imensa misericórdia há de abençoar a igreja no Brasil, há de abençoar a nossa nação. Estamos juntos, Deus abençoe. Forte abraço!